Oi, Diagnóstico Ambiental Sensorial. Vamos conhecer algumas características de expansão e contração de solo argiloso. Ciência Terra Nova. Os sentidos da ciência. Eu sou o Evandro Sangueto, muito agradecido por acompanhar o canal. Esse vídeo é curto, eu só quero mostrar para vocês. É, em alguns vídeos eu tenho falado de expansão e contração em solo argiloso e isso pode comprometer a, a alguma construção que você faça. No caso aqui, a gente tem tratado muito de sistemas de tratamento de águas pretas e águas cinzas. E o cuidado que a gente tem que ter na hora que a gente for fazer alguma coisa enterrada, tipo é, o decanto digestor ou a fossa cética é, seguido do filtro biológico, uma bacia de evapotranspiração, é, um, um biodigestor ou o que for o cuidado que a gente tem que ter com uma dessas características do, do solo mais argiloso, que é a capacidade de expansão e contração, mesmo que seja pequena. Vou mostrar então um ambiente durante o período da, da, da seca, aqui nessa região, como é que um solo descoberto ficou todo rachado. E aí para mostrar a diferença de uma coisa e outra, eu começo a regar esse solo, até que as trincas vão se fechando outra vez. Porque a argila vai incorporando água na sua estrutura molecular e com isso ela expande um pouquinho. Essa argila que tem aqui, ela não expande muito, mas tem alguns lugares que tem uma argila mais expansiva e aí a, a diferença pode ser muito grande e pode comprometer inclusive as construções de, de casas e edifícios que se façam numa região dessa maneira. Por isso é importante conhecer algumas características que vai influenciar no trabalho cotidiano que você tenha no terreno também. Então você já deve ter reparado, se você mora na zona rural, às vezes o sol está muito duro. Então a argila tem essa característica. Quando ela está seca, ela tende a ser dura a muito dura. Né? E aí fica difícil você entrar com a enxada, por exemplo, para capinar. Então, se for o caso, molhe um pouco o lugar antes de você fazer ah, um, um, um buraco, um furo, ou o que seja. Porque aí, quando está úmida, fica mais fácil de trabalhar, e aí, nessa unidade, é que a gente vai fazer o plantio. E, por outro lado, se ela estiver muito úmida, se ela estiver molhada, Aí já adquire uma outra característica que começa a grudar na enxada, começa a grudar nos implementos, fica difícil transitar com o carro, caminhão ou mesmo o trator no lugar. Mas vamos dar uma olhada nas características de um solo mais argiloso. Esses dias sol forte. Tempo bastante seco. Olha o solo. Que pega a insolação direta, racha tudo. Isso é por conta de uma quantidade grande de argila que tem no solo. Nós vamos fazer uma brincadeira. Então, deu essa rachadura porque a argila perdeu água e contraiu. A brincadeira que nós vamos fazer é molhar bastante esse pedaço aqui e ver o que é que vai acontecer com o solo depois dele umedecido. Vamos acompanhar. A estrutura química da argila é tal que ela, na presença de umidade, ela absorve umidade e ganha volume, expande. Algumas argilas mais, outras menos. E quando ela perde umidade, né, ela libera a água incorporada, ela acaba se contraindo. Nesse processo, olha só esse trecho que a gente está trabalhando. A argila já está começando a expandir e fechando as frestas presentes no solo. Esse outro pedaço já tinha molhado um pouco. Umas rachaduras maiores. Então é isso que a gente tem que cuidar na hora que vai fazer um sistema qualquer. A bet um decanto digestor, alvenaria ou o que for. Se o solo onde você está trabalhando ele é muito argiloso, muito expansivo, nessa contração, acaba levando também, desestabilizando o sistema que, que você implantou, e essas trincas, elas podem se reproduzir no sistema que você está implantando, de tal maneira que uma trinquinha e você perde todo o sistema. Como é que você minimiza isso? Você vai fazer o sistema o mais estanque possível. Uma das coisas que a gente faz é jogar uma camada de areia aqui por cima, antes de vir com o solo cimento né, ou antes de vir com a alvenaria. De maneira que se o solo embaixo ele trinca ou do lado ele trinca, a areia vai diminuir esse esforço que está em cima, ou que está sendo feito na base ou nas paredes do sistema. Olha só que as rachaduras aqui do solo, elas já vão diminuindo. Percebe? A água está sendo incorporada pelo solo, pela argila. E ela está expandindo e fechando as trincas. Outra história legal da gente saber disso é que facilita bastante na hora que a gente vai trabalhar um, um, um terreno. Então você vai trabalhar um terreno seco como esse aqui, ó, a enxada vai bater e vai ser muito mais difícil o seu trabalho. No entanto, se você trabalha com um solo úmido, vai ser muito mais fácil trabalhar com a enxada. Olha ali, ó, a rachadura já já quase sumindo do, do solo. E por outro lado, no solo argiloso, se você molha demais, aí você já vai ter barro. E o trabalho que você vai ter é muito maior, que começa a grudar na enxada, na grudar no implemento, grudar na sola de sapato... Então tem uma umidade que é ideal para você trabalhar, que deixa o solo mole ou mais friável, mais, mais fácil de trabalhar, menos do que isso ele fica muito duro, mais do que isso ele fica muito molenga e muito barroso e também complica o trabalho. Pronto, olha ali, ó. ali onde estava a trinca ela já está indo embora. Bacana, né? Legal, são pequenos conhecimentos que é, a gente vai trazendo, a técnica né, facilita no cotidiano, no dia a dia. Se estiverem curtindo, não esquece de dar um joinha, um like, um gostei, se inscreve no canal se não for inscrito, e querendo, entra lá no grupo do WhatsApp. Então por hoje é isso, um grande abraço e até a próxima.